essa aproximação metonímica China Rússia Coreia com uma tragédia só podia haver desses, vir desse desses lugares né só podia vir desses lugares estranhos longínquos distantes tal é essa coisa da contaminação metonímica é a mesma coisa por exemplo vamos dar no caso do jornalismo reparem por exemplo é, como as notícias da crise energética, quando passa nos telejornais, a ah, crise energética, porque está chovendo pouco. Claro, está chovendo pouco por uma questão sazonal. Estamos numa época, uma fase de, de inverno que é quando é tudo sazonal, previsível. Não está nada de anormal acontecendo. E o que, que faz depois de dar as notícias? Reparem vocês, é, sobre ou privatização da Eletrobras ou a crise energética imediatamente entra notícias da previsão do tempo. tá? É uma espécie de contaminação metonímica para naturalizar uma coisa que é de de essência política. A crise energética tem uma questão política ali por trás de depreciação proposital de um sistema de distribuição de produção de eletricidade para fins de privatização. Mas é colocado ali, junto com a previsão do tempo, no bloco ali, junto com a previsão do tempo, para quê? Olha, é, é, é, é... Sei lá, aquecimento global, é seca, chove pouco, não tem água na represa porque chove pouco, tal. Então, aquilo que eu já falei em outras lives. Então, como existem estados como Los Angeles, que só chove uma vez no ano, como é que é? Porque houve investimento em produção de energia e captação de água, coisa que não ocorre aqui as coisas são deixadas do piloto automático para se depreciarem por si mesmas para vem a privatização. Isso que é a contaminação metonímica. A gente vai falar mais um pouco sobre isso. É, tal... Foi o acontecimento da semana, né? a, a CPI está perdida em si mesmo, ao né? descobrir que tem um terabyte de, de documentos para investigar, né? e o Randolph Rodrigues falando que parece, parece a hidra, é, é, corta uma cabeça, já aparece outras, né? Então, tá aquela coisa toda. Então, a, é aquela coisa que é o seguinte: olha, desde março de 2019, desde março de 2019, o Bolsonaro tomou posse primeiro de janeiro de 2019. Desde março, esse blog, Sinignose, e esse humilde blogueiro fala sobre essa guerra, híbrida. Essa guerra, não, guerra híbrida eu falo desde 2013, mas essa guerra criptografada, tá? Que, que que é o seguinte, já nos primeiros movimentos de Bolsonaro, o que que ele fez durante o carnaval, por exemplo, 2019? Postando ex-vídeos, Golden Shower, não sei se lembra desse episódio de Golden Showers no carnaval, ah, que é o seguinte, esse governo ele foi eleito não para governar, não é para governar. Tá? Cinicamente, esses analistas da Globo News, da CNN, ficam falando ah, o Bolsonaro foi eleito pela agenda do neoliberalismo e ele não está cumprindo. Ele não foi eleito por nada. Tá? Ele nem sabe o que, talvez o que é neoliberalismo, deixava tudo pro, pro para o posto de Piranga, Paulo Guedes. Tá? ele, na verdade, escondeu, através da, da questão da facada, essa questão da facada. Né? O, o, o, o site o Brasil 247 vai iniciar uma investigação, uma matéria investigativa sobre essa facada. Tá? A questão é, ela teve timing e coincidência. Ela tem todos os elementos, na minha opinião, do não acontecimento. Tá? Eu não sou repórter investigativo, é, não tenho tempo para isso, mas, vamos dizer assim, pelos pressupostos conceituais e teóricos aqui desse desse humilde blogueiro, é batata, só está precisando de evidências. E, em política não há coincidências, há sincronismos. Não existe coincidência política. Pelo timing e oportunismo daquela facada, e foi eleito através dela de 20 pontos subiu para 26 pontos percentuais nas, nas pesquisas, que eu me lembro né, naquele momento. Então, o que temos? Há algo estranho. Tudo para ter sido um não acontecimento. Tá? Ele levou não facada, faca retrátil, tem uma série de teorias, mas tudo é muito estranho. Ban aquela banca de advogados milionária que foi para defender o, o, o tratado, do caso do, do, do, do cara, que depois foi dado como inimputável pela lei, que era maluco, doido de pedra, da onde veio aquela bancada de advogados de Minas Gerais. É, enfim, é tudo muito estranho. Tá? Mas o fato é o seguinte, esse governo não foi eleito para governar. Eles não governam. Tá? Nem ele, nem Bolsonaro, nem os seus ministros. A função deles é deixar o Estado, a máquina administrativa do Estado, no piloto automático. Pode ver que eles não têm projeto, programa, planejamento, algum projeto público, algum plano, eles não têm nada. Nada. A única coisa que eles fazem é administrar a guerra criptografada. Tá? É ocupar, criar acontecimentos para que os telejornais Vi, fiquem o tempo inteiro, urgente, breaking news, urgente, breaking news, é, criando uma situação fragmentada, criando dissonâncias, mentidos, desmentidos. Isso tudo começou, eu estou citando aqui. De repente, Bolsonaro postando ex-vídeos e vídeo de golden shower no carnaval. Pronto. É, então, esse é o, o expertise de você sequestrar a pauta, Tá? Ah, é, que é, é típico, essa coisa da, dessas tarjas que aparecem, é, que eles se aproveitaram, a extrema-direita se aproveitou muito bem disso, essas tarjas que aparecem, break news, o, o apresentador está falando uma notícia e embaixo está correndo um lettering, dando uma outra notícia. É, isso veio da, do, do, do, do, dos telejornais sensacionalistas nos Estados Unidos. Aos poucos, emissoras como Fox News, CNN, começaram a adotar esse tipo de estética. E aqui, claro, a Globo News, a CNN Brasil, ocupa isso. Se você dá uma olhada naquilo ali, você vai ver as notícias que estão aparecendo, o apresentador está falando e está rolando embaixo outras notícias. Repare o quanto, em termos percentuais, são notícias que são criadas por ministros, desmentidos, a questão da... da a, a, a, caguei para a CPI, por exemplo. Aí entra a Damaris Alves falando outra besteira. Eles não estão ali para governar, eles estão para criar uma guerra criptografada no seguinte sentido. Por criptografia, a criptografia o que, que é? São mensagens que são embaralhadas, fragmentadas. É dessa maneira que eles querem trabalhar, sequestrar ou administrar o quadro de informações nessa superestrutura, tá? é, que está sobre essa infraestrutura que é a agenda neoliberal das reformas, perda de direitos trabalhistas, que está correndo. Está correndo. Uh, enquanto a esquerda e as oposições estão prisioneiras dessa situação. Então, caguei para a CPI, o Bolsonaro fala. Aí, depois, ele... ele, ele é, é, é... É, ele entra em urgência médica, então, urgente, ao vivo, de helicóptero, ambulância levando ele para a base militar de Brasília, saindo do hospital, indo para a base militar, chegando em São Paulo, tudo ao vivo, essa coisa. Desviar a atenção do povo para a CPI, mas a CPI também está enredada, ninguém está entendendo porra nenhuma do que está acontecendo lá. Para ser sincero, eu já abri mão. Eu, eu, foi até o Dominguete e o Miranda, e agora eu já estou desencanando daquilo ali, que, para as minhas cabeças, de pensamento de teoria conspiratória, as próprias operações é, psicológicas dos militares estão plantando já informação, estão plantando coisa lá dentro. Não, nada me tira da cabeça que esse cabo da Polícia Militar de Minas Gerais, o Dominguete, para negociar 400 milhões de vacina, é... é é uma coisa típica, me lembra muito. Parece que a CPI está pegando alguma coisa do David Lynch entre Veludo Azul e Twin Peaks. Aqueles personagens lá do Frank, de Veludo Azul, aquele submundo, né? o Frank, aquele personagem lá que respirava gás hélio para ficar muito louco e cometer as atrocidades. Que, que é, é... <risos> então, aqui o Júlio César... Ele fala que é Uber, está Uberizado. É, essa CPI é ótimo, assunto de viagem. é E aí fica, começa a se discutir a CPI como se fosse tema de novela. O que temos aí é enredada, as esquerdas e as oposições, dentro dessa trama que é criada. Então, você embaralha as informações de tal maneira que a infraestrutura saia de cena. A infraestrutura que é... É, o que temos aí, crise energética, inflação, custava, eu, eu lhes pergunto, custava para a esquerda um, ex, um exercício pedagógico junto ao povo para ligar Lé com Cré? Olha a conta de luz mais alta que você está pagando, olha o bujão de gás, a inflação, associar com as políticas. O Paulo Guedes saiu de cena, saiu de cena os... Telejornal, esse, esse momento sumiu, nem sei se ele está vivo. Tá? Uh...